Viva, amigas! Terminei o ponto todo, portanto está todo redondo. Aqui o, o, o remate invisível está mesmo invisível. Reparem, está aqui. É este. Vou desmanchar aqui. Vamos lá ver. Reparem, está aqui. Vou abrir. Aí está. Estão a ver o, o percurso. É muito interessante. Vamos lá pegar isto para nós, para termos a perspectiva. Está, está aqui reparem vem daqui eita está muito comprido reparem e aqui está e aqui está mas por aqui vê-se bem como é que se faz não, é? não se esqueçam que este que está aqui este tinha este, este amarelo tinha um V esse V foi desfeito vamos ver este amarelo tinha aqui